O Flamengo vem em uma crescente. Três vitórias consecutivas e sem sofrer gols. É a repetição de trabalhos, é, é a integração que está existindo, a preocupação em corrigirmos os posicionamentos, a dedicação dos jogadores a todo momento. O rubro negro fecha o primeiro turno do Brasileirão domingo em Florianópolis diante do Havaí passando pelo melhor momento até agora na temporada. Mas vale lembrar que na ressacada, o Flamengo nunca venceu o Havaí em jogos oficiais. Foram cinco confrontos, três vitórias para a equipe catarinense e dois empates. Dorival pode levar a campo um time misto, assim como fez na vitória em cima do Coritiba. Aliás, Júlio está chegando ao fim e com isso, os jogos decisivos se aproximam. Domingo, pode ser uma boa oportunidade para Everton Cebolinha começar jogando. Na estreia, ele anotou uma assistência. Logicamente que ainda pode evoluir muito, vai crescer muito, eu não tenho dúvidas disso. Na próxima quarta, já tem o primeiro duelo contra o Atlético Paranaense no Maracanã, pelas quartas da Copa do Brasil. O segundo jogo vai ser na Arena da Baixada. A direção do Flamengo retirou a ação no STJD para invalidar o sorteio do torneio. Nesse momento crucial da temporada, o clube também foca na janela de transferências. Torce por um final feliz na negociação com o volante Wallace, que está na Udinese. Saídas também podem acontecer. O zagueiro Gustavo Henrique é tratado como negociável. O atacante Vitinho não está mais nos planos para uma renovação. E o clube avalia propostas para uma saída imediata. É quase metade do campeonato brasileiro da Série A. Cada time com seu foco. E a máxima de todos é a vitória sempre. A gente entende que... Jogando bem, a gente vai estar mais próximo de conseguir os resultados que nos interessam. E dentro de casa, o time catarinense tem feito o campeonato acontecer. A gente tem se sentido muito bem jogando aqui na ressacada. A gente tem jogado muito bem aqui na ressacada. O Havaí vai terminar o turno onde tem rendido melhor, em casa. O Leão da Ilha tem 63% de aproveitamento na ressacada. Conquistou 17 dos 21 pontos somados nesta Série A. E domingo é contra um dos times ditos grandes do futebol brasileiro, o Flamengo. Mas nesse retrospecto contra os que brigam pela parte de cima da tabela, o Leão da Ilha empatou com São Paulo, com Palmeiras e venceu o Santos. Eu espero um jogo muito difícil é, e eu tenho ao mesmo tempo muita confiança que a gente vai mais uma vez dentro de casa fazer uma grande partida. O técnico Eduardo Barroca tem retornos importantes. O lateral Cortês e os volantes Bruno Silva e Ranielle voltam de suspensão. Além do zagueiro Arthur Chaves e do atacante Muriqui, liberados pelo Departamento Médico. E a grande novidade da semana é a contratação de Paolo Guerreiro. Foi confirmado nesta quarta-feira, já treinou com o grupo e teve o nome publicado no BID. A dúvida será se o peruano estará ou não entre os relacionados. Já que está desde outubro de 2021 sem jogar. Um jogador que está um, um tempo grande de inatividade, mas um jogador que se cuida muito. Chegou aqui com os com níveis físicos bastante é, interessantes para quem estava um tempo grande sem atuar.